Salve capoeira, mestre. Salve cadência. Mestre, hoje é dia de formatura. Hoje é dia de formatura. Mestre, você tá de parabéns para essa nova etapa que tá acontecendo nessa sua vida. Nós estamos juntos, mestre. Salve cadência. Três. três. Salve Cadência, salve Mestre Ederson, parabéns Mestre por mais, mais essa etapa de conquista, obrigado por fazer parte dessa família e tamo junto Mestre, para desempenhar um bom trabalho para a sociedade com o Cadência, parabéns, tamo junto. Salve, salve Mestre, parabéns aí pela sua conquista, sendo graduado, Mestre, isso é importante não só para você, mas também para o Grupo Cadência. Também não é só importante para o Grupo Cadência, mas para todo o movimento da capoeira na nossa região. Nós sabemos da sua história de capoeirista, da sua preocupação em ter uma capoeira que não seja só jogar pernada, mas uma capoeira com um compromisso social. Quantos e quantos alunos participaram pelo Grupo, grupo Cadência e hoje são... Bons professores na vida, são bons empregados, são bons pais de família. E isso é importante. A Capoeira tem essa função também, essa função social. E a gente sabe da sua preocupação com cada aluno. Não só dentro da academia, mas também fora da academia. Sinto orgulhoso de fazer parte desse Grupo Cadência, e fazer parte dos projetos sociais também do Grupo Cadência. Parabéns e vamos lá. Cadência, firme e forte. Olá, meu nome é Ito, sou aluno do Grupo de Capoeira Cadência. Gostaria de dar parabéns ao mestre. E o que o grupo cadência representa? Para mim representa muita coisa. Quando eu estou ali no treino, ali eu me divido com meus amigos, companheiros de treino. Não é só amigos não, é uma família. Quando estamos juntos ali, é só alegria. Eu sou do grupo de Capoeira cadência E salve Capoeira! Hoje eu vim aqui para falar sobre a formatura. Quero desejar ao mestre é, os para, meus parabéns por ele ter chegado na, nessa meta, realizado, realizado esta meta e ter conseguido. Estou orgulhoso por ele, por os nossos professores e por mim e pelos nossos alunos da Cadência. Então, eu gosto muito da Cadência porque não é só amigos, é uma família que cuida, dá carinho.